Estamos com o Padre Inácio, aqui na paróquia Santo Antônio e ele vai explicar a gente uma corrente de oração que está acontecendo, que é o Cerco de Jericó. Padre Inácio, bom dia! Como que está ocorrendo essa corrente de oração? São todos os dias? Sim, bom dia! E para todos os telespectadores, é o Cerco de Jericó uma história já do Antigo Testamento, né, a cidade de Jericó foi incendiada, assim, cercada. Então tem um cerco de Jericó cercaram a cidade. Então para essa libertação foi né? esse esses dias de oração, que todos também nós aqui na paróquia de Santo Antônio, todos os meses, todos os anos, aliás, todos os anos nós fazemos esses cercos de que São sete dias e seis noites de oração. Continua, não para, né? Qualquer hora da noite, qualquer hora do dia que vier, tem gente orando aqui diante do Santíssimo Exposto, né? Jesus, né? presente, é a presença real de Jesus. Não há hóstia consagrada, mas é a pessoa de Jesus. É, a hóstia ali não é, é um pão, é uma pessoa. A aparência de pão, né? Mas a, a presença real de uma pessoa ressuscitada, esse Cristo. Então, nós fazemos aqui este ano com a graça de Deus, né? O esforço das mulheres, das pessoas, né? Colocamos tudo, esse, fizemos esse ambiente mais bonito, né? É, tudo para favorecer assim. Foi tudo comprado este ano. Este ano é a primeira vez que temos Aqui, um coração que palpita, né? Um coração que palpita, com toda essa beleza. Tudo que a gente quiser para Deus, é sempre pouco, né? Correto. Sempre pouco. Esse tipo de oração começou que dia? O cerco de Jericó, é que nós começamos domingo, passado próximo, dia 6, né? Foi dia 6. Começamos com a Santa Missa, às 8 horas da manhã. E vai terminar no sábado também, é, dia 12, é, festa de Nossa Senhora Aparecida também vai terminar com a missa às 8 horas. Termina na missa às 8 horas festa de Nossa Senhora Aparecida. Isso, nossa Aparecida. E essas orações têm rendido muitas bênçãos para a igreja, para o povo da igreja. Tem, olha, a gente a gente como a gente diz, até a gente arrepia, né? Tantas graças, tantas bênçãos né, que as famílias né, estão conseguindo. Família transformada, família que às vezes estão assim, desfacelando-se, né? Estão se ajuntando, estão voltando novamente. É a benção de Deus através da oração Como a gente pode dizer como No capítulo 8 de Lucas De as santas mulheres né, Que acompanhavam Jesus Também as Santas mulheres principalmente né, Tem os homens também Mas uh, as santas mulheres que ficam aqui Dia e noite orando uh, A esse Jesus Então uma transformação Das pessoas, das famílias Através de muita oração Isso é uma benção de Deus né? Certo Hoje à noite vai ter o texto dos homens. Isto. Hoje à noite, toda terça-feira, tem um texto dos homens. Faz uns dois meses que nós começamos, começamos com 12 homens, o número dos apóstolos. A última vez, semana passada, estavam com 72 homens. né? São aqueles 72 discípulos que Jesus enviou. E cada terça-feira está aumentando, com a graça de Deus. É muito bonito e é arrepiante a gente ver Todos os homens rezaram, porque são eles mesmo, né, que não é o padre que está lá, não, é o, o, os homens mesmo, que vai, e é só homem, né, pode trazer criança, a criança também tem que ser hominho. Certo, pode, pode trazer os meninos homens. Os meninos homens. E o pessoal tem gostado mesmo, tem participado com fervor mesmo. Tem que participar com muito fervor, olha que... É uma coisa assim, e testemunho já de pessoas dizendo que estão sendo transformadas, mulheres ainda assim, meu marido mudou, o meu irmão mudou, né, depois começou a participar da, do Terço dos Homens, ele não ia à missa, agora tem a missa aos domingos, às segundas-feiras, né, mudou, deixou certos vícios, então, isso daí são as graças, as bênçãos de Deus mesmo, né? É toda terça-feira, que horas? Às 19 horas. Algum, alguém que quiser vir conhecer, pode? Homem? Pode vir conhecer, porque ele vem de conhecer, ele vai ficar apaixonado e vai ser um frequentador do texto dos Vai ser um devoto a mais. Certo.